Eu sou Melissa Lorange e eu não sou uma mulher. A internet da problematização está muito educada. Estamos empoderadas de argumentos e empáticas. Então não deu tempo nem de preparar um miojo e os internatas já atacaram a participante da oitava temporada de RuPaul's Drag Race, Thor de Thor, porque ela usa dreads. E é branca. E pessoas brancas no mundo inteiro não podem usar dreads Porque dreads são africanos E isso é apropriação cultural Quem A bicha? E aí eu estava acompanhando toda essa movimentação Na minha base laranja de operações E já prevendo o que veio a acontecer Alguém levantou e disse Mas Ford é de origem norueguesa Então ela é de origem viking Então os vikings também usavam tranças e dreads então esse close errado se tornou automaticamente um close certo fim de papo Hã? primeiramente eu queria deixar claro que eu não tenho nada contra uma pessoa branca usar dread mas enquanto pessoa branca isso que eu estou falando tem um impacto de vários nada que valem mais do que a opinião do Donald Trump não vale nada mas é como eu me ensino. Em segundo lugar desde quando a origem arqueológica das coisas define se está tudo bem ou não agora por exemplo quando eu tiro isso aqui do meu cabelo, você pensa que eu estou aonde? Na Noruega ou na África? A origem do estilo, meu amor, não tem a menor importância se a sociedade em questão não pega um livro de história e começa a pensar, hum, eu vou oprimir esta pessoa porque ela é desta origem. Coisa parecida acontece quando alguém fala que tem ascendência africana, mas é fenotipicamente branca. Por exemplo, euzinha. O meu avô é negro. Você consegue ver a negritude em mim debaixo dessa peruca de canecalon, desses 5kg de maquiagem e desse meu lábio que vai parar lá no queixo? Ah. Deixa eu contar uma história sobre mim. Por ter avô negro, eu me declarei com muito tempo parda. As pessoas não me identificam como uma pessoa negra quando eu estou andando por aí. Eu não sou parada pela polícia. Então, é um pouco desagradável ficar usando meu avô como desculpa para poder usufruir de tudo aquilo que a população negra tem de bom e me livrar de tudo aquilo que é ruim no caso, o preconceito das outras pessoas e hoje em dia, eu não me considero mais uma pessoa parda ou afrodescendente então, não utilizamos esse argumento de origem para justificar nada inclusive os dreads de uma pessoa descendente de noruegueses Melissa! Oh Melissa! Afinal, se você não é contra o dread na cabeça da drag branca, pra que você tá fazendo esse vídeo? Então é isso. A minha questão é com alguns argumentos encerram a discussão que poderia ser muito frutífera e não desenvolve. Eles matam o debate. Eu acho uma forma simples demais de encerrar uma discussão sem a gente debater quais são as implicações dela. E qual é a questão aqui? Quando uma pessoa branca resolve usar Dreads e cabelo rastafari, ela é acusada por nós que problematizamos Como alguém que está fazendo apropriação cultural E não acontece nada com ela Ela pode ignorar a gente seguir sua vida belíssima e no estilo novo Mas, quando uma pessoa negra resolve usar dreads ou cabelos rastafari Ela é acusada de ser suja, de não ter cuidado com o cabelo De estar inadequada com a nossa sociedadezinha isso foi visto recentemente quando uma paciente questionou a qualidade de uma médica porque ela tinha dreads no cabelo e era negra. Aqui eu não tenho certeza do que eu estou falando porque eu estou supondo. Mas será que ia acontecer a mesma coisa se fosse um médico homem branco de dreads na cabeça? Não é apenas uma questão de recorte de raça, é também uma questão de recorte de gênero. A crítica aqui é a enorme energia que a internet despende discutindo essas questões numa profundidade de pode e não pode sem pensar em outras implicações, e outras questões, outros recortes como gênero, regionalismo, classe social E fica nisso, pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode. É o um caso equivalente a quando o Lula falou sobre o grelo duro e o pessoal do Sul e do Sudeste entrou em pânico. Ai ah, meu Deus, meu Deus, o grilo Mal sabem eles, que é uma expressão que fala... Mal sabem eles, que é uma expressão de elogio para mulheres fortes, equivalente lá no Norte e no Nordeste, ao nacionalmente conhecido e falocêntrico, o cara é pica. A Torte Thor fez seu nome drag no Brooklyn e Nova York. Ela convive com muitas, muitas, muitas pessoas negras lá. Porque, historicamente falando, são os gays negros que sustentam e criam os conteúdos nas boates gays do Brooklyn. Eu acho que ele é assim, eu não sei, eu nunca fui lá, não sei se a gentrificação do Brooklyn mudou essa, esse cenário. Mas, pensa só, ela está inserida numa comunidade cheia de pessoas negras. Então, ela já deve ter tomado esse toque por alguém, em vez de a gente estar aqui, né, comentando sobre isso. E ela está lá com os amigos dela, negros, vivendo sua vida. Como drag queens a gente pode escolher qualquer cabelo, de qualquer cor, de qualquer forma. Então alguém optar constantemente por tranças e cabelos crespos significa que ela acha aquilo esteticamente potente ou pelo menos bonito. E eu sei que ficar reduzindo símbolos de resistência apenas à estética pode parecer um pouco problemático e eu concordo plenamente com quem diz isso. Mas a estética também é potência. Postar que aquilo é muito mais bonito do que um cabelo liso e louro é muito potente. Eu tava discutindo isso com uma amiga num bar e ela virou pra mim e falou: Mas Melissa, você não tá justificando que os negros possam usar isso a partir do uso dos brancos? Você não tá deixando os brancos autorizarem os negros a utilizar aquilo que culturalmente pertence a eles? E eu fiquei pensando que de fato eu posso estar fazendo isso, e, e eu não quero a princípio. Essa autorização, se assim for, ela é, não é válida? Ela não funciona? Será que isso não pode ser interpretado de uma outra forma que não seja autorização? Não sei, gente, fala comigo. Eu posso estar cometendo um erro grosseiro aqui no que eu estou falando, porque realmente me falta vivência. Eu preciso da ajuda das pessoas, eu estou abrindo o coração e falando para vocês pensamentos. Eu não tenho certeza de nada do que eu estou dizendo aqui. Não venda pra falar, Melissa, disse! Eu não disse nada. Eu tô aqui pensando em voz alta. Posso estar falando várias besteiras. Tô assumindo isso com vocês. Mas apostar nessa estética, abraçar isso, não é poderoso também? Não é uma forma de dizer, olha só, eu acho um absurdo que você sofra preconceito por ter esse tipo de cabelo maravilhoso que eu acho lindo, tanto que eu vou botar na minha cabeça também. Não sei, entendeu? aproveitar esse momento específico para dizer que eu leio todos os comentários. Eu queria convidar vocês, por favor... Para me ajudar a desenvolver essas inquietações na minha cabeça. Que eu espero que inquiete vocês também. E que a gente construa um pensamento novo aqui nos comentários do YouTube. Eu dou super atenção para todo mundo. Até para aqueles que querem que eu pare de fazer drag. Que eu pare de fazer vídeo. E que eu seja atropelada por um ônibus. Não tem nenhum problema. Pode escrever o que você quiser aqui embaixo. E se você não quiser perder nenhuma problematização. Nenhuma das minhas dúvidas sobre o mundo. Porque não sei se você sabe. Mas eu não sou a senhora da verdade. Clique. Na máscarazinha que eu não sei onde está, porque eu não sei, não vi ainda, tá por aí em algum lugar. E se inscreva nesse canal. Era só esse bando de besteira que eu queria dizer. Pode ir? Claro que eu posso.